Eu reprovei duas vezes na prova da OAB e hoje ensino os alunos a serem aprovados no exame da ordem. Essa é a minha história. Eu sou o Eugênio Bruger, eu sou tabelião de notas e registrador civil das pessoas naturais e professor do grão oab Eu nasci em Goiânia, é, morava com os meus pais, meu pai, minha mãe e a minha irmã, somos um casal. Meu pai, caminhoneiro e minha mãe servidora pública do Ministério do Trabalho, na época. A minha família é, paterna, uma família de, de juristas e o direito apareceu na minha vida por, e, por inspiração da minha família. E eu e minha mãe, nós dois, fizemos o curso de Direito juntos na mesma sala. Quando eu concluí a graduação, eu não sabia o que, que eu ia fazer. Para falar bem a verdade, o meu amor pelo Direito, ele nasceu pós-graduação. Teve um episódio da, da minha vida durante a minha graduação, que foi muito marcante pra mim. Eu cheguei depois do trabalho, nós estávamos passando por um período de dificuldade muito grande, estava com muita fome, fui à geladeira, abri a geladeira, olhei, só tinha tipo assim, as duas, três garrafas pet com água, daquelas Coca-Cola, refrigerante lá, gelando lá dentro da geladeira, tinha mais nada para comer. Eu, meu Deus do céu, não tem nada para comer aqui em casa. Passa um pouco, chega minha mãe, e minha mãe pega, vira, fala assim: E aí, meu filho, como é que você está? Eu tô com muita fome, não tem nada para comer. como que não tem nada para comer? Mãe, só tem garrafa de água? Eu, não, tem. Abriu a geladeira, tinha uma latinha de margarina, com um punhado de arroz um punhado de quiabo, e eu não comia quiabo. Esquentou a frigideira e fritou o arroz com que abre um cheiro tão gostoso. Foi o melhor arroz que eu já comi na minha vida. Ali eu decidi, ali eu vou precisar me dedicar para eu poder conseguir algo melhor para mim e para minha família. E naquele momento eu decidi, eu quero fazer concurso. E foi o momento que eu passei um período de 2006 até 2008 estudando aquilo que eu não tinha estudado na graduação e eu garrei estudei e fui fazer pela primeira vez a minha tentativa de exame de ordem foi traumático a minha primeira vez da UAB foi traumática, falei nunca mais eu faço UAB. até que apareceu um anjo na minha vida chamado Maria Cristina Barreiros eu já estava monitorando é, um preparatório para a AB, Monitoria, era só para tirar dúvidas e resolver questões Em um curso preparatório, não era professor Ela você pensa em ministrar aula? Aí eu falei, quero, quero ministrar aula Então, no próximo curso você vai entrar Mas como? Ela falou assim, não, quem escolhe professor aqui sou eu E é curioso, porque eu era o professor Eugênio Professor Eugênio que não era concursado Não tinha OAB, era professor Eugênio Reticências Bacharel em Direito e aí o curso exigiu de mim que eu passasse no exame de ordem. Então você vai ter que passar no exame de ordem. Não tem como você ministrar aula para o AB sem ter feito A AB. Fui e fiz mais uma reprovação. Segunda reprovação. Não tem problema. A próxima eu vou fazer, aí eu vou estudar. Fiz, estudei, passei na terceira oportunidade. E aí, depois disso, o AB ficou o quê? Ficou um, um, um, um marco na minha vida de uma derrota com aquela questão familiar, mas também de muita vitória, porque a OAB trouxe para mim uma coisa que eu jamais imaginaria, que foi o magistério. Se não fosse pela OAB, hoje talvez eu não teria descoberto isso que eu tenho dentro de mim que é ensinar. Durante essa minha jornada, teve um colega, professor, que chegou para mim e falou Eugênio, você é um cara muito inteligente, você é um cara que você consegue passar em qualquer concurso que você quiser. Você está ministrando muita aula. Eu, se eu fosse você, eu pararia, reduziria pelo menos e ia estudar para um outro concurso. Faz o trampolim, vai para uma coisa melhor. E ele me falou aquilo, aquilo tocou realmente no meu coração. E aí eu peguei e, e, e pensei e refleti. Eu já tinha dentro de mim uma vontade de fazer concurso para cartório. Eu falei, bom, eu vou, eu, vou, eu vou estudar e eu vou estudar para concurso de cartório. E foi o momento em que eu peguei e parei com tudo. E me enfurnei dentro desse apartamento e fui fazer concurso de cartório. Curiosamente, em um ano, eu já estava conseguindo aprovação. Passei no concurso de cartório de Rondônia em 2013. Logo antes de eu, de eu ser chamado em 2015, eu estava eu tão cansado de, sabe aquele esgotamento mental mesmo, de tanto estudar e tudo, eu falei nossa, eu queria passear e aí eu peguei e tinha uma festa, eu peguei e falei eu vou para essa festa sozinho, peguei e fui para a festa só para poder arejar a cabeça mesmo e fui para essa festa, aí tô lá na festa, eu vi duas mulheres e conversa vai, conversa vem, ali eu reencontrei Bruna nós já saímos lá, fomos a um desfile. E ela, nossa, é mesmo e se lembrou de mim. Hoje é minha mulher. Aquele encontro, aquela saída, ela não foi um mecanismo para eu poder descansar. Não. Foi o um mecanismo, a chave que teve para eu poder encontrar a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos. Eu fui agraciado por Deus com dois presentes divinos que são o Bernardo. E a Pérola, meus dois filhos que eu amo muito, tudo que eu faço é, é para eles, é para minha família, e, e são inspirações que me dão cada vez mais força para lutar e é, conseguir alcançar os objetivos que eu tenho. Comecei o exercício do tabelionato do registro é, em 31 de julho de 2015, a minha delegação é em Ariquemes. Ariquemes é um, um município do interior do estado de Rondônia, fica a 200 quilômetros de Porto Velho. Curiosamente, eu arrastei a minha família inteira para lá. Inclusive, hoje, a minha mãe é a minha substituta. Então, é, é, teve uma mudança geográfica né, do Distrito Federal para o estado de Rondônia, mas uma mudança que fez melhora da minha qualidade de vida e aproximação, ainda mais com a minha família, muito grande. Então, o tabelionato, o cartório, ele me proporcionou isso. Me proporcionou gerar emprego para minha família, proporcionou dar uma tranquilidade para o meu pai, dar uma tranquilidade para minha irmã e me dar também qualidade de vida. Certo dia eu estava no cartório e o meu anjo me liga, Maria Cristina Barreiros. Eugênio, eu acabei de passar seu nome, indicação para você ministrar aula de direito empresarial no Grão oab Eu falei sério. E eu, nossa, um dia eu vou ministrar aula aqui, eu quero ministrar aula aqui. E fiz o teste, uma ambientação. Me chamaram para uma segunda ambientação, fiz. E aí foi quando eu recebi a ligação da Roberta. Eugênio, você agora é do time do Gran OAB. Ah, que! Aquilo foi maravilhoso. Vesti o manto e decolei. Tudo o trabalho do Gran, é, quem está de fora muitas vezes não consegue compreender. Não consegue compreender a família que é o Gran. E isso eu estou falando não só professores, desde o pessoal da limpeza até a direção, é uma família. É um trabalho conjunto tão grande para poder distribuir conteúdo de qualidade que eu mesmo fiquei impressionado. E tudo isso é, é, é reconhecido no momento em que os alunos vêm, me buscam nas redes sociais, né? é, é, em grupos de WhatsApp, ou até mesmo durante as nossas transmissões, a alegria que eles têm em falar o que? Falar, professor, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que agora eu estou entendendo o direito empresarial. Então isso mostra que o trabalho que eu estou fazendo, ele está no caminho correto. No caminho do que? da aprovação. Eu até gosto muito de uma música que é assim ó... O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero na marra, eu vou conseguir. E é isso. O que eu quero, eu vou conseguir. E nada vai me parar até eu alcançar aquilo que eu quero. Eu sou Eugênio Brugger, tabelião de notas e registrador civil das pessoas naturais, professor de direito empresarial do GRAM. Aqui, todo mundo pode, eu sou GRAM OAB.